aqui que era do lado de cá com o Bruno, <risos> Leandro. Leandro, Felipe, Felipe, Fernanda, tá no vídeo ou não? Tá não, ela não está no Vem Fernanda, vem Fernanda, Fernanda, você está bonita, tá. você ah, pode ah, vir não. hoje. Não, Marcelo, não, não então <risos> só, ah, e o Wagner aqui do lado? Wagner, Wagner, Wagner, Wagner. Wagner. Wagner. Fioti, E a gente vai falar <risos> sobre <risos> algumas <risos> alguns assuntos aí que tá <risos> abalando a imigração, não, que tá abalando a comunidade imigrante nos Estados Unidos. Vamos começar sobre esse cara que, eu fiz um vídeo essa semana, que ele é brasileiro, que ele é brasileiro, ele chegou nos Estados Unidos, sei lá, 12 anos atrás, ele viu o informante do ICE e agora, ah, na última reunião que ele teve com o ICE, era a carta de deportação dele. Tem gente que fala que ele, e ele era informante, ele entregava os, os coiotes e isso e aquilo, e tem gente que fala que ele, tá, que ele merece, cara. O que, que, que você acha? Ele merece? Se ele é informante, com certeza ele merece, porque ele tá agindo contra o próprio povo, né? Então ele é filho da puta mesmo. Ele é bem pau no cu. Ele é atleticano. É Eu... atleticano. Se o cara é informante da Ice, você já tinha que ter uma garantia. Isso tá é pra mim. Não, é verdade. Se ele era informante, pelo menos um papel pra garantir ele aqui. Mas se ele não tinha, então, se fodeu. Então o problema é dele, né? Aí já tchau e benção, vai que com vai, Deus. o que, que vai acontecer com esse cara chegar no Brasil? O cara, é Ferro. Cagueta. O cara é cagueta, né? Ferro. Ele vai ser lixado É complicado não ele, sei, eu... destino? Hã? ele é do destino? Eu acho que ninguém não. vai apoiar ele um cara Sul, desse no Brasil, Brasil não Ainda é é mais o cara do cagueta Sul. desse tanto Na verdade ninguém sabe o que aconteceu com ele não. Não mandar ela embora, porque na verdade ele fez alguma coisa sujeira Com certeza, ele deve ter emitido algum, alguma informação, alguma coisa. Senão eles manda deportaram. Ele sempre quer um cara que trabalha pra ele dessa maneira. É, não, é lógico. Eu acho que. Você tocou tocando um assunto que eu não tinha pensado. Se ele, se ele tá pra ser deportado, alguma cagada ele fez. Ele fez. Porque senão eles iam manter o cara aqui, né? tem uma opinião? Com não, certeza. Não. Eu acho que se eu trabalhava com o AIS justo ele ficar, ficar né você é acha bagado? que é justo ele ficar é. e tem outra coisa tem outro Até detalhe ele que... tem a mulher dele a filha dele aqui também a Americano? mulher a mulher dele tava no Brasil quando ele começou a trabalhar pro Arce, ele conseguiu trazer a mulher dele através disso a mulher dele tem um Green Card e a filha tem um Green Card e ele então, não então ele vai ser deportado a mulher e a filha vai ficar hum. e eles conseguiram o Green Card por causa dele é eu acho que não deu bom é para ele não queimou acho que ele tomou no rabo né é. A comunidade brasileira aqui, muita gente fala que a comunidade brasileira aqui é desunida Pelo que vocês estão ouvindo... É minha filha querendo chamar a atenção Pelo que vocês estão ouvindo aqui, pelo que eu estou vendo, não é tão desunida, né? Não, não, não. não, não. O que vocês não, acham? Em Longhara, somos todos unidos Não tem... Eu sempre falo que a comunidade brasileira de Island é diferente do, do, do que se vê aí em New Jersey, não, não, não, em Bridgeport é dúvida É, é que aquilo, é, é, é um local é muito concentrado, muito, muito, muito, muito, muito brasileiro Aqui não, aqui é... Tem muita gente, mas não é como lá. Lá tem cidades que são compostas só brasileiros. Mercados brasileiros, o, tudo. É um pedaço do Brasil. Que é um negócio interessante, porque eu não sabia que tinha tanto brasileiro no lugar. Brasil. Cara, eu a, até eu começar e... a frequentar a casa do Bruno e a festa de ontem que tinha. Ah. Quantas, tinha quantas pessoas aqui ontem? Umas 130. Umas 150 é, é. pessoas? Por aí. Se brincar, tinha. Passaram. <risos> Passaram, viu? <risos> Cara, eu não sabia que tinha tanto brasileiro em Longar. Né? Não, e não veio tudo, não, não. E não veio tudo. Veio pouco. tinha a parte boa dos brasileiros, tem muito mais. Tem, tem parte ruim também? Tem parte ruim Ah, tem também brasileiro também ruim Tem parte ruim, é. tem parte boa, ah, tem pra... parte <risos> mais ou menos. Qual e? que é a parte ruim de Longar? Ah. Parte ruim? A parte do brasileiro. Não, é é um pouco pão um cu, né? Sempre tem, todo lugar tem. lugar tem. A forma que tu tá fazendo vai afetar Tu tá mostrando seu chinelo, Felipe. O que, que você acha? Seu chinelo com o prego. <risos> o preguinho, ó. O cara sai do Brasil, o Brasil não sai do cara, ó. O preguinho e chinelo. Vamos falar do brasileiro Nutella? Aquele que chega aqui hoje e acha que. Não. Tem um aqui? Vamos falar do brasileiro Nutella. aquele que chega um aqui, Aquele que, que chega aqui hoje. E acha que a vida é o mar de rosa, né? Aí eu aí, ó. Que é tudo fácil, né? Que é tudo fácil. Compra, compra Mustang, compra BMW. É. Compra. Mercedes. 300, é. É. Compra um Mustang aí, viu? Fica tirando onda com o Mustang em 6 cilindros, né? Depois... É. E que, que não passa que aqui não 80. Que não passa em tempo. Não passou tempo. Significado. Compra um Mustang. Com um o brasileiro queima tá caleta. 6 cilindros. <risos> compra o um Mustang. Aí pensa porque? que tá babambam. É o brasileiro, como é. E depois tem que devolver o carro. Tem que devolver porque o carro é irregular. Aí só que ele não abaixou ah, o nível dele, não é? Ele subiu. Comprou foi com o é Mercedes. Foi BMW. Mercedes? É. Tá de Mercedes agora. Então fala falo de brasileiro Nutella. Você acha que o brasileiro que tá chegando aqui hoje e quer tudo de mão beijada? Quer. Muitas vezes sim. A maioria é? quer. Ninguém quer esforçar, passar a dificuldade que passa, não. Ninguém quer trabalhar mais. Porque antigamente, você chegou em quando? 2001. Né? 2001, eu cheguei em 2002. Então antigamente, você passou na mesma época que eu. É. Que Cara, você trabalhava 18 horas por dia, era é, ferrado. 30 negócio. Dólares, é, era ferrado o negócio. Eu, eu, eu fui ruim. Eu trabalhei na construção e fui mandado embora. Então eu sou exceção. Você não eu, tinha talento. Eu né, consegui ser mandado embora. Você não tinha produção. talento. Não é que não era talento, era perfeccionista. Demorou duas semanas para pintar uma parede. Daí, vocês sabem sabe como funciona isso, né? É, Marcelo, é. Se, se alguém trabalha com você e demora duas semanas para pintar uma parede, qual que é o destino do camarada? Manda embora. É. Não, então, duas semanas fica em não, o cara vai ficar dois dias. Fica, fica em casa dois, treinando. Mas duas semanas, seu patrão foi bom com você. Fica em casa treinando. Ele é, ele é tão bom comigo que ele arrumou um emprego para mim. Aí, ele arrumou outro empre... ele não quis mandar embora, ele falou assim, ó, tem um cara que tá precisando de um cara que trabalha com computador, vai trabalhar com ele. Aí, ó, tá ele me mandou embora, ele me mandou para outro emprego. Mas o brasileiro de hoje em dia e então, ele tá chegando que é tudo de mão beijada, né? Que são os que dentistas, os é. advogados do Brasil, né? Acho que é fácil, né? É porque na visão de quem tá lá, vê, vê a América com mil, mil maravilhas, né? Com mas um... não é? Ué, é mil maravilhas, mas quando você chega Entre aqui, é diferente para então se você... viver. Se você... Uma... Conseguir Uma coisa trabalhar. é turistar, outra coisa é você vir para viver. <risos> então, o brasileiro Nutella. Então você acha que tem muito brasileiro Nutella aqui? Hoje, chegando hoje? Chegando hoje? Tem, sim. É? Tem. tem? Tem. Chegando hoje, já a chegou no tá passado. Pronto, né? Felipe, Felipe, é... o felipe você quer saber de andar de bicicleta aqui, né? Saber não, ele vai lá para narrar, né? Felipe. <risos> Rapaz, Ô, o cara... Ô, eu eu peço cara... o seguinte, eu peço cara... o, seguinte, eu penso o seguinte. A turma que tá chegando agora aqui... Porque tem muitos que chegou agora, e chegou com visto. E a turma que tá aqui não chegou com visto. Passou por várias dificuldades, para chegar aqui ou veio pelo México, ou veio pro Bahamas, sabe? E daí, tem querendo ou não, tem uma diferença nisso, sabe? E tipo, a turma antigamente aqui, trabalhava demais. Bem mais do que hoje em dia, só que hoje em dia as coisas mudou, né? Mudou, Hoje mudou, tem, mudou tem, tem uns mudou equipamentos... Mudou pra pior mudou É, pra pior não, mas eu digo, eu digo... Pessoa, eu digo uh, do, dos trabalhadores Mudou pra pior Eu digo não, o Com seguinte, certeza, isso quando é. Quando eu cheguei aqui, eu, eu tinha que respeitar meu patrão, que era meu primo Ele era brasileiro, eu tinha que respeitar ele Hoje você leva um cara pra trabalhar pra você, o cara te desrespeita no trabalho Ah, é? E você trabalha pro americano, e americano mesmo não desrespeita o patrão, não Não não, Ninguém. Não, também, tô surpreso, yeah. também Eu também estou surpreso, todo mundo tá vindo lá nisso. Como se assim, assim, desrespeita o patrão? Desrespeita? O patrão tem que fazer o que o funcionário quer. É. Não tem que fazer do jeito que o funcionário quer. Tá. Uhum. brasileiro aqui. Você uhum. explica a uma pessoa fazer uma coisa e ela não faz, quer fazer do jeito ah, é? dele. Entrou aqui e saiu aqui. É, porque eles acham que sabem tudo, né viu no Facebook é um, e no Youtube. Esse é um negócio. E é o seguinte... Viu os vídeos aí, do aí Santinho lá? Aí onde precisa <risos> da legalização, porque aí o cara vai trabalhar under the book. Ah. Aí se ela tá mal comigo e ele for trabalhar com o Bruno, o Bruno vai olhar o, o recorde dele. É. Ele precisa do recorde dele, você pra viu? Trabalhar. Com certeza. Ah, é? Aí ele não trabalha. Ah, é? é porque eu sei muito que acontece negócio. É o negócio. igual o currículo no Brasil. Né? Quando Pessoal, supor, o cara trabalha. É não. O cara trabalha com você. Daí ele vai querer trabalhar com o Bruno, o Bruno vai perguntar pra você se o cara é bom ou não. Ele não vai. Não, e ele já vai ver aí, ele quer o boca, ele vai ver o recorde dele, ele sabe o que o cara é. Justamente. Ah. Você sabe como a pessoa trabalha, como que é, como é que não é. Então é bom, se né? Se o cara quer, se o cara não quer o cara é esforçado, é se não é. É. é. Porque é uma... uma... Por que que ele perdeu o trabalho? É. Então existe essa rede de informação entre os empregadores tem, tá? tem. tem, tem. Então vocês sabem exatamente quem, que, quem é, como, é quem é ruim É como se é ruim, fosse... Né? Você, você vai ali jogar uma bola Nossa. fazer uma peneira, é, é igualzinho. É uma peneira. Vocês falam você mal entendeu? de mim por trás, é isso? Ué, se é. você for ruim... Não, é. é, é. Se você é ruim de trabalho, todo mundo fala tá aquele lá não leva não, que é Eu nem sigo o seu canal. O canal dele não sai ah, não, mas ela vai seguir daqui que é um editação, dia. É É, assim, é. Ah, tá. Não é? Mas na, é. Aqui ou no Brasil, em qualquer lugar, a questão de profissionalismo, você tem o seu currículo você tem Fernanda, que indica Fernanda, ou não. Fernanda, tem Fernanda, bem, você tem que aparecer. É? aparecer ah, é? Voz. Você tá falando coisas boas. A, aqui, a Fernanda, ela é o Lombardi. Fala, Lombardi. É a voz da consciência, né? só aparece de vez em quando. Ou... Não, mas na faxina, também. na faxina, na limpeza, é a mesma coisa também, né? É, depende do, do cargo, da função, do ofício. Se é boa, vai ser elevado, se não, cai na rede social, no grupo aí. Ah, tem até também. grupo de Facebook que pra, pra falar mal dos outros. Não. Mas <risos> não, ah, não, não é pra falar mal dos outros, pra dar referência? Não não, não, não, na verdade é, a gente se conversa mesmo, porque quem Por que vai querer cabeça. levar uma pessoa ruim pra trabalhar? ninguém Porque queira ou não queira, você vai ter que pagar no mínimo 200 dólares por... por... Não, depende do que a pessoa fizer, você paga até mais. Mas no você mínimo entende? eu tô falando, então é. você não vai querer desperdiçar 200 dólares. Não, né? justamente, você tá levando a pessoa a pessoa trabalhar, desenvolver e te ajudar com aquilo. Se a pessoa não... Se você já conhece, você já sabe que a pessoa não é muito boa, para que, que você vai levar? É uma questão de, de lógica e... Eu... e... O... Só se você estiver precisando muito mesmo. E, e, e nessa mesma, e nessa mesma uh, teoria, se o cara é bom, ele nunca precisa de emprego, né? Justamente. Não Porque se o, se, se, se o cara é bom. sem dúvida. Se o cara é bom, a, a sem... a roda. Do mesmo jeito que roda a palavra ruim, é, roda, o roda, roda o mal. O, roda o ruim o bom. e o bom também, né? Tem que a pessoa que não adapta num serviço não adapta no outro também. Qual é a boca mais pobre aqui? O que é o pior trabalho que migrante fazer aqui? Não é pra limpar a bosta que. Trabalha em fatoria. É. 250 semanas? Aqui na ilha Aqui tem é. isso? 250 por semana por semana. Quem que vive com isso? Pouca gente. E, cara, eu não sabia disso. É, de não. 250 a 350, não passa disso? Eu tenho, eu tenho um amigo que vive. Vive ele, a esposa e dois filhos em um, quarto. um quarto. Um quarto? E um quarto, e na casa são o total, mora a casa, tem quatro quartos, eles são no total 14 pessoas numa casa. Total. Parou. É, não é, não é bem amigo. Né? Eu conhecido. É conhecido. Eu, eu pessoa minha casa algumas que não sabe o que é uma fatoria, é uma fábrica. A pessoa muito trabalha na fábrica e é isso que eu falo, eu acho que isso é, é, é falta de humanidade com, com as crianças até. Se eu acho que é, é até pouco por dinheiro, porque por o, o dono é da fatoria ganha milhões por aqui, dia. Aqui Ele vai sua... pagar 250 por então, semana ex... para uma pessoa. Então existe exploração aqui também. existe, Igual é, existe não um não Eu é acho que é uma, é uma exploração. É uma exploração. 250 por semana é exploração. É uma exploração. Eu, eu, eu São como mil, mil dólares por mês. Mil não, dólares não por é, mês não dá mais aluguel. Não é exploração, o cara trabalha... Faz 40 horas por semana e o cara ganha o é salário mínimo. São 8 horas mínimo. por dia. E o salário mínimo dele é o quê? O salário mínimo da segue 10 dólares? A hora mínima, americana, a hora mínima do, oito, do estado de do do do Nova York é 8 dólares de alguma dólares coisa, é, não é? É, o cara faz 40 horas. Põe 40 horas, times 8. 8. Está 280. É. e pouco, Tem que fazer as despostas. 230 que sobra pra ele. É complicado. Mas fazer é, é, é pouco, não é pouco. Todo mundo trabalha aqui, não sei se estão investindo ou não. Mas alguns de vocês que pensam no futuro, porque tá pô, vocês vão ficar velhos, até quando, você, até quando você, pretende, você pretende ficar fazendo o que você está fazendo. Daqui um pouquinho você já está velho, você não vai aguentar mais trabalhar. Eu andei e bastante e estrada de chão, né? Então não todos mais bem aparentados, mas sou até novinho. E, e, e aí? E aposentadoria? Está bem aparentado não. Você tá ilegal, você não tem aposentadoria. você Eu vou falar com você, eu não, eu não quero morrer aqui. Morrer no Brasil, então. Vou morrer no Brasil mas trabalhar, trabalhar você vai trabalhar até o último dia de sua vida. É, eu conheço muito ah, americano não. rico aqui que trabalha, cara velho, o cara trabalha até hoje, o cara não parou de trabalhar. Não, mas é porque mesmo pro Brasil a gente, Brasil, falar, gente, a gente tem que é o trabalhar, se não trabalha não... acaba o dinheiro, acaba o... Mas eu... tudo que você fez por você vai acabar. E é, é simples assim, você não tá ganhando nada, a não ser que você faça muito, muito dinheiro aqui e eu sinceramente eu duvido. eu eu sou eu eu sou workaholic, eu tipo eu eu sou viciado em trabalho. E eu não me vejo. Você não tem cara não. Nossa, cara, eu sou. Eu, eu, eu não consigo, eu não paro de trabalhar. Eu tenho, tenho que me forçar. É. Ele sempre me chama pra fazer as coisas, eu tô sempre trabalhando. Então eu. E, computador, eu... né? Eu entendo. É. Mas eu tenho calo, mais calo <risos> do que o Marcelo. Não, hein, Marcelo? Ó, tem Ih. mais calo que o Marcelo trabalho na construção, eu trabalho no computador. O Marcelo não tem muito calo, o Marcelo só folga. Eu tenho mais com o Marcelo? O Marcelo já trabalhou muito aqui também, trabalhou 10 anos, não vocês trabalhar mais. Né? Não, é o Marcelo tá que eu ouvi ali. falar, ele tá rico aqui já. Ele aposentou talvez agora ele. por conta própria. Claro. É, tá vendo? Tá aqui tá não, talvez no Brasil. Aqui não. Ele busca que eu Eu já... Você quer que <risos> Peraí, peraí, peraí, peraí. peraí, peraí. Oh, oh, oh. Vocês vão acabar com a minha costela mesmo. Aí ah, vai Peraí mal. um <risos> pouquinho. A, a, a... Só um pouquinho ah, que você vai, louco. Então beleza, quer, tá. quer terminar o vídeo? Fala pro pessoal se inscrever tá no meu canal igual você não se inscreveu. Pessoal, é, siga o, o canal do Fábio. Sim, como sim, como que é o nome do canal mesmo, Fábio? <risos> Fábio Miranda! Do... Fábio Miranda! Ah, Fábio Gásio, Não, já ah, <risos> tá sabe sabendo né? Eu já esqueci até o nome do. Do, ah, do lado de cá. Do lado de cá do, do lado de cá. Se inscreva no canal. Ele tá inscrito, ele tá inscrito, porque eu forcei ele, ele não tá, mas se inscreva no canal. Que a gente vai começar a fazer muito mais vídeos Com pessoas que moram nos Estados Unidos Ele é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados Até mais, tchau Bye. Desliga aí